Outro dia, eu conversando com um amigo meu, ele solta a seguinte frase Mila, como é que você dá conta de trabalhar com criança em casa com barulho, com gritaria, com as chiquititas ao fundo eu vejo lá essas suas histórias e Ah, Mila, mas se bem que você é mulher, né? As mulheres têm essa capacidade natural de fazer mil coisas ao mesmo tempo Nesse momento, eu dei aquela respirada funda de três segundos e perguntei Mas por que você acha isso? Fala pra mim E aí ele falou, não, não é assim, é porque as mulheres, né? Na evolução... Evolução da espécie lá, quando a gente ainda vivia nas cavernas, as mulheres ficavam cuidando dos filhos enquanto os homens saíam para caçar, e é por isso que os homens têm uma super habilidade de localização espacial, de foco, por isso que a gente faz uma coisa de cada vez, e as mulheres fazem mil coisas ao mesmo tempo, e as mulheres são super boas comunicadoras e tudo mais. E tentou ali, né? Eu falei assim: olha, a gente precisa tomar muito cuidado com esses conceitos que são disseminados e que a gente passa a acreditar. O que eu acho é que eu consigo trabalhar com os meus filhos em casa, porque eu não tenho outra escolha eles não estão indo para a escola e eu trabalho com criança falando ao fundo se eu pudesse trabalhar no silêncio eu renderia três vezes mais mas eu não tenho essa escolha principalmente agora, durante a pandemia onde as minhas horas preciosas que as crianças estavam na escola eu já não tenho mais e eu acredito que qualquer homem qualquer pai, pode também trabalhar com filho falando ao fundo com barulho de criança desde que ele esteja disposto a desenvolver essa habilidade, não é uma capacidade natural. Eu acho que lá atrás, quando os homens saíam para caçar e as mulheres viviam nas cavernas, eles eram bons nas suas funções porque eles estavam ali, justamente, praticando essas funções. Então, eles desenvolviam essa habilidade. Não acho que seja uma questão genética. E a gente precisa muito falar e desmistificar esses conceitos. Acredito sim que homens e mulheres são diferentes, mas eu tenho amigas que têm uma capacidade analítica maravilhosa, muito melhor do que muitos homens. Eu tenho amigos que têm uma capacidade, uma sensibilidade no trabalho que muitas amigas minhas, mulheres, não têm. Isso é uma questão pessoal, eu acho que isso não tem a ver com o gênero. Vamos tomar cuidado, vamos desmistificar essa coisa. O que eu tenho visto por aí, eu quero que você comente se você tem visto também, são amigas minhas, são alunas minhas, que durante a pandemia, como está todo mundo em casa, as crianças e o marido, na hora da reunião do marido, na hora do período de trabalho dele, ele está trancado dentro do quarto, com ar-condicionado ligado, com o seu computador, porque ele não pode ser interrompido no seu call, na sua reunião, não pode ter interrupções infantis, como está acontecendo agora, por exemplo, que ele está entrando aqui no quarto, estou fazendo um vídeo. Agora, a mulher não, a mulher trabalha o quê? Com a porta aberta, o filho entrando dentro de casa, outro dia meu filho veio e entrou e falou que estava coçando a bunda no meio de um call, meu, juro por Deus, gente, que isso aconteceu, isso acontece, entendeu? A gente trabalha na mesma da sala, enquanto o filho tá do lado fazendo homeschooling. Você acha que isso é justo? Se isso é justo ou se não é justo, fica aí a reflexão, sabe? Eu acho que é importante a gente entender que homens e mulheres precisam desenvolver musculatura para cuidar das crianças e ambos igualmente são capazes de cuidar dos seus filhos com igual capacidade. Não tem essa diferença. A diferença existe. A capacidade que a mulher desenvolve, porque ela está muito mais exposta ela Passa muito mais tempo com os filhos Essa paciência que a mãe desenvolve Que faz com que ela não perca a cabeça Se o filho entorna o um copo de suco de uva na mesa É porque a gente desenvolve essa musculatura E os homens não Porque os homens estão nessa, né, nessa levada da nossa sociedade Que é bem patriarcal Que acredita que o certo é o homem sair para trabalhar E a mulher ficar em casa cuidando das crianças e da família Não é certo e nem errado Isso é exigente escolha. Não existe só esse modelo. Não é só esse modelo que funciona. Pode funcionar sim se a mulher sair de casa para trabalhar e o marido que ficar com as funções domésticas. Isso pode funcionar? Por que não? Pode funcionar também se os dois saírem para trabalhar e as crianças forem cuidadas por cuidadores. E pode funcionar também se os dois trabalharem em casa ou se os dois dividirem de forma igual o cuidado dos filhos. Para mim essa última opção é sempre a melhor. O que, que você acha disso? Vamos debater sobre essa história, conta pra mim como é que tá aí na sua casa a divisão nas tarefas, com os filhos sem escola esse ano inteiro, como é que tá na casa das suas amigas, eu quero saber um beijo, se cuida